Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Rúbia de Oliveira e eu espero que vocês estejam atrás dos sonhos sonho. Porque Por que sonhos e objetivos? Porque eu... eu... Sou uma delas, eu, eu quero seguir os meus sonhos, meus objetivos. E um deles é ser uma youtuber. Por isso que eu estou aqui para apresentar o meu canal para vocês. E eu espero que vocês gostem mesmo muito. Gostem muito, muito, muito. Espero que vocês gostem também dos vídeos. E eu sou uma iniciante. Então eu não sei se os meus vídeos vão ter tanta qualidade. Vai ter tanto com tantas coisas boas como os outros, mas eu não vou estar aqui a comparar os meus vídeos com eles porque eu só tenho um e esse é o primeiro vídeo, então, vamos continuar eu quero apresentar o meu, uh, o meu canal a vocês, porque eu quero falar das coisas que vai acontecer aqui se Deus quiser, e eu estou a fazer esse vídeo na quarentena, só para vocês verem né? é, é porque também eu não tinha tanto tempo assim, mas isso não é desculpa no, nós se nós temos um objetivo e um sonho, nós temos que correr atrás deles. Então esse aqui é um do, esse é um dos meus sonhos então eu vou falar eu vou falar das algumas coisas que vão passar por aqui vão acontecer aqui, mas só eu não posso ter certeza, eu não posso dar certeza que vai acontecer mesmo, porque estamos no meio dessa pandemia, então não sei mesmo se irá acontecer, mas eu creio que irá, Deus vai ajudar e é isso. Então eu vou começar a falar dos sonhos, é de sonhos, olha eu, dos sonhos não. Vou começar a falar das coisas que nós vamos vamos fazer aqui e também algumas coisas sim que eu vou fazer aqui na quarentena com meus irmãos, com meus irmãos e com meus irmãos e com meu, com meu pai. Então eu vou começar a citar aqui alguns vídeos que eu vou fazer. Eu é, vou fazer é, rotinas, vou gravar minha rotina. Se tiver interessados também, né? Não vou só gravar. Vou fazer tags, vou fazer... Faça você mesma. Tô a copiar aqui numa folha. copia a copiar não, estou a ler. Uma cabulazinha aqui do lado. Arrume-se comigo. É, dicas, maquiagem. Maquiagem, eu... Amo maquiagem, mas tanto amar maquiar, não aprende nada ainda. Eu vou aprender, também tá é um dos sonhos, isso é sonho, não é objetivo, é um sonho que eu tenho de aprender, de aprender maquiar. Eu, eu digo sonho e não objetivo, porque não, o meu objetivo, os meus objetivos têm que ser específicos. Não, e maquiagem não é um objetivo que eu tenho na minha vida, e sim um sonho de eu aprender a maquiar. Eu vou aprender, vou, as coisas que eu aprender eu vou passar para vocês e tudo mais. É, vamos ter, respondendo perguntas de inscritos, ainda não tenho nenhum inscrito mas eu votei, eu espero na graça de Senhor eu votei escritos eu vou querer que vocês que vocês interajam comigo aí nos comentários no meu Instagram e se você não não sabe eu tenho meu eu tenho um Instagram que vai estar tá passar aí que vai é Rubia de Oliveira e, e eu posto as coisas da vida real, da minha vida real, porque o vídeo do YouTube é muito, é, é editado, corta partes, não sei que, não sei que. Lá no Insta são é minha vida real, tá acontecendo agora. Eu e vocês vão saber já, tipo aquela hora vão saber, não vão esperar mais um vídeo que coisa. Mas claro que vocês também tem que vir aqui para deixar aquele like, e se inscrever, né? ah, yeah, voltando, vai ter desafios, muitos desafios com os meus irmãos e amigos e amigas, claro, amigos e amigas, é a falar amigos no plural, vai ter uh, react, eu não sei como é que se fala, react, react, aquilo de reagir vídeos, eu não sei se vou reagir o que, mas sei que vai ter, um, vai ter tentar rir, tenta não rir, tenta não chorar, tenta não ficar irritado, tenta não comprar, tenta não querer tenta de muitas coisas, é, aí vamos ver, é 24 horas, 24 horas, 24 horas fazer o que? várias coisas, uma delas é comer, quem não gosta de comer? eu amo comer, dá pra ver, <risos> dá pra ver é, comer comida roxa, rosa, sei lá Comer várias coisas, mas só de um tipo, não só 24 horas de comer, várias coisas. É, eu estou fazendo uma calominha aqui, como eu já tinha dito, né? É, experimentando coisas, é, experimentar coisas estranhas, quem não gosta, eu gosto. Fico com medo, mas gosto. Experimentando várias coisas. É, expectativas, expectativas versus realidade. Vamos ter isso, vamos ter vlogs, acho que o vlog é a mesma coisa que a rotina, não sei. Se não for, me corrijam aí nos comentários. Não sei quem vai ver esse vídeo, mas eu espero que alguém veja. Um tour, um quarto tour, esse é o meu quarto. Quem não tá reconhecendo, ninguém tá reconhecendo, é porque ninguém me conhece. é Mas um tour pela casa dos meus pais, é, que é aqui onde eu tô a morar, né? E uma playlist playlist de músicas, para quem não sabe eu sou Angolana e eu as minhas playlists, não isso fica para o vídeo da playlist, não vou falar agora, é eu tenho 19 anos, só para quem estiver interessado em saber eu tenho 19 anos e é isso que, não só isso que vamos fazer nos vídeos, no, meu, no, no canal. Vamos fazer várias coisas, várias coisas, mas de início são essas coisas que eu quero fazer. Não sei se vai se realizar, mas eu tenho fé que irá, irá realizar todos, todos esses vídeos. E eu conto com a ajuda de vocês, com o apoio de vocês. Quem tiver ideias, deixa aí nos comentários. E, pessoal... Eu acho que é isso, não sei, é o meu primeiro vídeo, tá? Tem que é, Também um do, uns, uns dos objetivos que eu tenho é emagrecer. Isso também fica para outro vídeo, mas eu quero que vocês fiquem com uma pulga atrás da orelha. Eu quero emagrecer, não sabe porquê, mas eu quero. E outra coisa, eu quero emagrecer, não sabe porquê, mas eu quero. É, isso fica para outro <risos> não é que não sabe porquê, eu sei porquê, mas isso é para o outro vídeo, Outro vídeo assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É deixem o vosso like. Se vocês gostaram, eu não sei se vão. Não tem nada para gostar aqui. Isso é só uma apresentação do, can... do meu canal. Mas inscrevam, deixem o vosso like, Ativam o sininho, deixem comentários de motivação quem quiser, né? Quem não quiser também não comente. Mas eu espero que comente para nós podermos interagir mais. É isso. Um beijo de amor de juvas. Pra vocês, tchau!